Todo sermão deve ser direcionando Cristo para as pessoas, e não direcionando as pessoas para suas coisas, pois as coisas são efêmeras, mas a alma é eterna. Por isto, é imprescindível que ao direcionar este sermão para as pessoas, jamais devemos associá-lo a preleções humanistas, que retiram das pessoas a responsabilidade de renunciarem à sua natureza, propensa a tantos erros por causa da falibilidade humana. Não somos perfeitos, e o próprio apóstolo Paulo testifica essa grande verdade ao reconhecer o processo subjetivo ao qual ele mesmo era submetido. E vale a pena lembrar que... O mais importante do que um processo subjetivo tratava-se e ainda trata-se de ser um processo evolutivo, como era o caso dele e como é o caso de todo ser humano. Isso ficou testificado na carta escrita aos filipenses no capítulo 3, a partir do versículo 12, onde Paulo diz que já que eu não tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É tão contraditório, pois temos presenciado tantos preletores que deturparam ou deturpam em seus discursos, conduzindo-os a uma dialética humanista, herética, que entristece. E o que mais entristece é quando grandes líderes midiáticos no afã de galgar em destaques, glória e poder, deixaram de pregar o que as pessoas necessitam para as ludibriarem com seus discursos que nada mais faz do que insuflar o próprio ego. A teologia do coach está aí para reverendar o que eu estou dizendo. Na verdade, a a teologia tornou-se uma filosofia deturpada e ambígua. Quantos absurdos temos presenciado e, no entanto, achamos tudo tão normal? A sociedade está um caos. A vergonha mundial nos escândalos advindo de tantos fatores, desde a política, a violência que se instalou, por que não dizer aqui em nossa nação? É tão comum vermos hoje em dia líderes religiosos, seja lá de qual religião for, insuflarem almas conduzindo-as a uma volatilidade profundamente insípida. E quantos líderes contemporâneos estão vivendo em seus reconfortáveis e faraônicos palacetes? enquanto proferem palavras dóceis e vazias, sem nenhuma eficácia. Os mesmos criaram denominações que se transformaram em impérios, que usam e abusam do nome de Jesus Cristo, mas porém ativogam em causa própria. Os corporativismos estão se estabelecendo e, ironicamente, vejo-os análogo a tribos de índios pagãs, onde cada qual tem o seu cacique, o que fragmentou a teologia. E do que seria uma teologia sadia e idônea, ramos infrutíferos foram brotando com o pseudônimo de teologias diferentes, num relativismo tão hediondo. E nesse relativismo que estamos vivenciado poderia abarcar não somente a teologia do próprio relativismo, mas a teologia da prosperidade, a teologia liberal, a teologia progressista, universalista, teologia humanistas. Quantas teologias, meu Deus, que não passam de verdadeiras deturpações, às vezes eu olho entristecido para alguns que tanto me ensinaram e ainda me incentivam a continuar, mas fizeram um muro em volta deles mesmos, muito embora sejam ilibados, idôneos, acabaram deixando a maioria do lado de fora, enquanto os egocêntricos sejam eles artistas góspios, pseudos preletores. Entre tantos outros, estão nos entupindo com suas heresias. Algo que me reporta ao, cé ao cérebro e pensamento de Edmund Burke, quando ele afirma que o mal sempre um fará quando homens de bem não fazem nada. Eu confesso que a culpa é minha, já que demagogicamente afirmo que deveria ter estudado mais. Deveria ter esmiuçado acerca da teologia cristã, deveria ter investido mais. Ou, na contramão dos fatos, deveria me ter me tornado também um evangelista midiático, já que não estudei, que não me esmiucei acerca desta mesma teologia. Muito embora, infelizmente, existam célebres pensadores que são formados mas há muito apostataram da sã doutrina, o que aumenta ainda mais a minha angústia. Mas já que destilei profundas lágrimas da demagogia nessa minha melancólica dissertação, vou concluir fazendo menção a uma antiga e também melancólica canção de um cantor chamado Belchior, quando ele afirmava eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco e sem parentes importantes.